Nunca encoste lá, porque senão ele vai não usar a face do piso e essa face do piso tem que estar tá limpa para a gente poder pôr o clips. Então você sempre, ó, arrasta, deixando um centímetro, ó, Deixa uma folguinha entre a massa e o piso. Coloca ela, pessoal, em cima desse pilho aqui, ó, afastado aqui um pouco, ó, afastado centímetros aqui, ó, pra você poder arrastar ela para lá agora. Prontinho, galera, mais uma peça colocada.